O que estão dizendo desse menino? Que esse menino é assaltante, Júlia. Mãe, eu já sei. O que, que é que tá acontecendo com você, Júlia? Você ficou louca? Ô mãe, qual é o problema do Becker ser assaltante, hein? O meu tio é assaltante e você não tá nem aí para isso. Você vai lá no casamento do meu avô ficar tirando fotinho um do lado dele, não vai? Então se meu tio é assaltante, qual é o problema do Becker ser assaltante também?